Olá pessoal, Fábio aqui, canal Do Lado de Cá, e hoje nós estamos começando aqui no canal uma nova série que vai contar os 220 anos da história da esquerda norte-americana, do partido democrata norte-americano. E o formato que eu escolhi para fazer esses vídeos foi vídeos pequenos, que dá uma pincelada ali na história americana, mas que não entra em muitos detalhes. Então a gente abrange os fatos mais importantes, a gente toca nos fatos mais importantes, mas sem entrar em muitos detalhes, porque... Se você é como eu, quando eu estava crescendo eu nunca gostei muito de história. Então para eu acompanhar 220 anos de história, ter que lembrar nome, ter que lembrar quem fez o quê, quem fez quando, é muito difícil. Então por respeito a você e para que você aprenda de verdade alguma coisa nesse vídeo, eu dei uma simplificada boa na história americana. E caso você não saiba o que o Partido Democrata, o que a esquerda é aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata é um dos dois maiores partidos uh, políticos norte-americanos. Até existem outros partidos políticos, tem os liberais, isso e aquilo, porém, quando chega na reta final, na época de eleição, a gente sempre vê republicano e democrata. E por que, que eu tô falando do partido democrata? Porque, como todos vocês sabem, eu sou republicano. E eu não posso vir aqui no canal e falar pra vocês, olha, eu sou republicano porque eu tenho valores que se alinham com o partido republicano e não se alinham com o partido democrata, mas sem nunca falar pra vocês o porquê que eu não sou democrata. Então, eu vou usar esse vídeo para explicar a história do Partido Democrata e junto com essa explicação, vocês vão entender o porquê que eu tenho uma dificuldade muito grande em me alinhar com o Partido Democrata. Então vamos lá. Como eu disse no começo desse vídeo, tudo começou há 220 anos atrás, com Thomas Jefferson. Até um pouquinho antes, com Hamilton. Mas Thomas Jefferson, ele nunca criou, ele não foi a pessoa que criou o Partido Democrata. Ele nunca quis criar um partido. O que aconteceu com ele foi que ele tinha uma ideia muito diferente de governo do, das pessoas que precederam ele. Ele, ele. As ideias dele divergiam de como Washington governou o país, como Adams governou o país, e especialmente das ideologias de Hamilton, que apesar de não ter sido presidente, ele foi secretário do Tesouro Nacional. Algumas das ideias principais que eram diferentes entre Thomas Jefferson e Alexander Hamilton foram, por exemplo, Hamilton tinha essa vontade de ter um governo centralizado que controlasse, que controlasse tudo, que decidisse tudo, ou a maioria das coisas, e, e uma democracia. E eu falo entre aspas porque a democracia que Hamilton queria era que todos os homens brancos que nascessem em berço de ouro, que fossem de famílias nobres, tivessem os seus direitos garantidos. Mas aí Jefferson falou assim, não, não, não, não, não. Isso não pode acontecer. Primeiro que é um absurdo, somente homens brancos com berço de ouro ter os seus direitos garantidos? Não. Todos os homens brancos, independente se nasceram em berço de ouro ou não, que tenham um pedacinho de terra, tem que ter os seus direitos garantidos. E, além do mais, eu não quero que o governo, né, não eu, Jefferson, não queria que o governo controlasse, o, controlasse todo mundo, porque ele queria que todos os homens brancos com seus direitos garantidos tivesse um palpite no governo. Porque na cabeça dele, ele falou assim, olha, a gente criou a Constituição. Porque Thomas Jefferson foi um dos caras que escreveu a Constituição. Ele falou, a gente escreveu a Constituição para se liberar do imperialismo da Inglaterra, de ser uma republiqueta da Inglaterra. E a gente está tentando controlar o povo do mesmo jeito que a Inglaterra controlava a gente. A gente não pode ser uma segunda Inglaterra. Mas se você perceber, em momento algum eu falei que os negros e as mulheres tinham direitos. Porque tanto no, na ideologia de Hamilton... E na ideologia de Jefferson, negros e mulheres não tinham direitos. Eram somente homens brancos. A diferença entre os dois era um queria que somente homens brancos de, nascessem em berço de ouro tivessem direitos e o outro queria que todos os homens brancos, independente uh, da sua família, da sua nobreza, que tivessem um pedaço de terra, tivessem seus direitos. Então, basicamente, um era elitista, um queria que a elite branca tomasse conta e o outro era naquela época, né, vamos colocar assim, populista ou democrata, que queria que todos os brancos uh, tomassem conta. Mas os ideais de Thomas Jefferson não ascenderam até a ascensão de Andrew Jackson, em 1820, meados de 1820. Mas eu vou deixar essa parte para um próximo vídeo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito complicado. Como eu falei no começo, eu quero que esses vídeos sejam pequenos, curtos, pincelando a história para que você entenda de verdade o que está acontecendo e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos nesses 220 anos. Então só para recapitular. O Partido Democrata começa ali naquela época em 1800 com Hamilton e Jefferson. Jefferson tinha ideias diferentes de Hamilton. Hamilton queria ter um, um governo que controlasse tudo e somente homens brancos de berços nobres ou de berços de ouro poderiam opinar no governo, enquanto Jefferson acreditava que o governo tinha que ser mínimo, então o governo não tinha que controlar todo mundo, e que todas as pessoas que fossem homens, brancos, independente se tivesse nascido em berço de ouro ou não, mas que tivessem um pedacinho de terra nos Estados Unidos, pudessem ah, ter uma opinião sobre o governo. A gente não pode esquecer que nessa época, em 1800, ainda uh, existia escravidão e mulheres não tinham direito, então não se passava na cabeça de ninguém a, a possibilidade de resguardar o direito do cidadão, do cidadão negro e da mulher. Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisinha nesse vídeo. Eu vou continuar fazendo esses vídeos de pouquinho em pouquinho. Vai dar mais ou menos aí uns 10, 15 vídeos, mas eu vou explicar dessa maneira... 220 anos da história do Partido Democrata. Espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!